Se você tiver que contratar um vendedor, o que, que você vai buscar nele, hein? O Minuto do Sucesso, por Márcio Miranda. Pois é, essa pergunta é sempre feita nos meus seminários, em bate-papo informal. O Márcio, o que, que a gente deve buscar numa entrevista, conversando com um candidato, para que ele seja realmente a pessoa certa para a minha empresa para vender? Olha, a primeira coisa, eu sempre vejo a parte de atitude, de entusiasmo, se ele encara vendas como uma profissão que quebra o temporário. Para mim, esse é o ponto de partida, a atitude, entusiasmo. Se não tem isso, não vai vender nunca, porque a profissão é difícil, você tem que ter muito sangue frio, você tem que ter uma pele grossa, porque há muita rejeição, há muita objeção. Há muita prevenção, inclusive, contra a figura do vendedor. E, no entanto, o vendedor é que faz toda a economia girar. Se ele não acredita na profissão, ele não vai dar certo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, eu quero saber se ele fala que acredita. Claro, é né? normal. Ele é o candidato, ele quer um emprego. Eu pergunto o que, que ele está lendo ou leu recentemente sobre a profissão de vendas. O que, que ele leu sobre marketing, negociação, vendas incrível Só aí, 90% existe. Por quê? Não leram nada. Quando leram aquele Og Mandina, a maior profissão do mundo, o, meu, o maior vendedor do mundo, etc, etc. Gente, pelo amor de Deus, tem tanta coisa acontecendo. Eu pergunto você lê algum blog, você assina algum canal no YouTube, podcast, na sua opinião, quem são os cinco melhores palestrantes da área de vendas, de negociação, aí eu vejo se ele está acompanhando o mercado, se ele tem interesse no assunto. Bom, já filtrei quase todo mundo. Esses que vão ficando, eu apresento um problema fictício da empresa. Falo, olha, a empresa é assim, assado tal, claro que não é um caso real. Como é que você solucionaria esse problema? O que você faria? Pronto, se ele não tem nem ideia de como ele vai começar, eu fico imaginando, daqui uma semana ele está trabalhando, como que ele vai começar? Então, se a pessoa não está inteirada naquele ramo, é claro que se for um estagiário, um iniciante, aí o papo é outro, nós vamos treinar, nós vamos mostrar tudo. Mas eu acho que a grande função da empresa é mostrar o produto. E o vendedor, ele já tem que ter interesse na profissão. Isso quer dizer ler os livros, os blogs, assinar os podcasts, ver os vídeos no YouTube, os canais, etc. E a empresa vai melhorando a qualidade desse conhecimento. Tanto do conhecimento técnico, quanto do conhecimento de vendas e de negociação. Sem isso, ele não vai dar certo. Então, se você é um gerente, preste atenção nesse vídeo. Se você é um vendedor e quer ter uma empregabilidade contínua, sempre sendo disputado por outras empresas, aliás, se você já trabalha há algum tempo em vendas, e nenhum concorrente fez uma oferta para lhe levar ou sondar, Cuidado, você não está acontecendo no mercado, ninguém está notando você. É hora de estudar, é hora de se atualizar, de acompanhar tudo o que está acontecendo nesse fantástico, nesse maravilhoso mundo de vendas. Tá bom? Gostou da dica? Clique no like, compartilhe, deixe um comentário, podcast do iTunes, tudo isso ajuda e é importante para nós. Grande abraço, boas vendas e até o nosso próximo programa.